mostrar um pouquinho melhor da minha guilhotina pra vocês, tá? Porque eu na, eu, na euforia, eu não mostrei quase nada, né? Então, eu já coloquei aqui esse detalhe, tá? Ela é essa daqui, da Copiatic 255, tá? Com a capacidade máxima de corte para 10 folhas de 75 gramas, tá certo? É O corte dela é por... O corte dela é por cisalhamento, tá? Que esse negócio aqui, ele é quadrado, tá? Ele não é que nem facão mesmo, sabe? Ele é um negócio mais seguro, não corre o risco de cortar os dedos. É... Deixa eu levantar aqui a faca. Ela veio com essa régua aqui, mas ela não veio com aquela régua que tem aqui do outro lado. Que eu acho que seria bem interessante se já viesse, porque aí você não precisa fazer essas... É, essas gambiarras aqui, né? Mas enfim, tá tudo certo Eu já fiz alguns testes com ela é, Os primeiros não deram certo, tá? Porque eu não sabia muito bem como fazer Mas depois eu fui pegando o jeito, tá? Aqui fala que é pra 10 folhas Porém, né? Com menos, o corte fica melhor e na hora de cortar, é só você dar uma puxadinha assim pro lado. Que aí dá tudo certo. E eu sempre gosto de juntar as partes que foram cortadas, tá? Assim. Tá vendo? Tá vendo? O corte fica super rente e reto, tá? Que era uma das minhas preocupações, era do corte ficar torto, né? E aqui está. Deixa eu aqui está. Agora eu vou compartilhar com vocês qual era é, o meu equipamento de corte. Eu comecei usando esse equipamento aqui, que é uma refiladora, tá? Ela é da Aurora. Ela é a Aurora Haste 410, tá? Ela tem essa lâmina aqui que corre. E eu também coloquei aqui uma régua, tá? Pra delimitar o, o, o comprimento, pra cortar o A5, tá? E ela também era bem, ela é bem simples. De fazer o corte com ela só botar aqui é, Ela não pega muitas folhas, tá? O máximo que eu consigo colocar nela é quatro, cinco folhas no máximo E aqui só é assim. Só que como vocês podem perceber A lâmina dela já não tá tão boa Tá vendo? Quando ela passa, ela meio que... Deixa eu ver onde tá a câmera aqui Quando ela passa Ela meio que sai lacerando, sabe? sai rasgando a folha e isso tava me deixando incomodada né porque a gente gosta de um acabamento bem feito aí foi por isso que eu investi na na guilhotina essa daqui vai ficar parada não porque é pra cortar papéis tipo de uma folha ela corta super bem então com ela ela vai continuar aqui comigo Tá? Provavelmente mais pra frente eu troquei a lâmina, talvez Se a lâmina ficar muito ruim Mas por enquanto, pra cortar tags, convites, essas coisas Ela tá suprindo super bem Oi, oi, tudo bem com você? Hoje é terça-feira, já são 4h40 E só agora eu consegui sentar aqui pra começar a... A imprimir um arquivo, tá, do Pequeno Príncipe, é um caderno de anotações, tá, do Pequeno Príncipe, eu já fiz o arquivo, tô aqui abrindo o corão para mandar imprimir, também tenho um diário de sentimentos, deixa eu botar o microfone aqui, tá fora, né? Também tem um diário de sentimentos para começar a imprimir e algumas capas para laminar. É, a saga das minhas capas finalmente <risos> chegou ao fim, tá? É, o meu pedido lá da Shopee que veio trocado, a moça vai me enviar amanhã e eu já providenciei outras capas. Chegam hoje à noite, então eu vou seguir da continuidade do meu trabalho. Ufa, graças a Deus. Também, gente, tem um arquivo que eu tô terminando de editar ele. Na verdade, a cliente já aprovou, tá? Deixa eu abrir aqui. É, na verdade, a cliente ela já aprovou os o miolo, né? De um arquivo, no caso, a parte escrita, tá faltando só a parte das ilustrações, que é um arquivo.. É de psicologia Gente do céu Como me deu trabalho Assim, como eu não sou expert Em corel, eu... Nossa, menina eu Tive que me rebolar, viu E assim, ainda falta ajustar as páginas Tipo as margens, sabe Pra impressão E também falta colocar a... As ilustres, tá Ela já me mandou os elementos que ela quer que eu coloque Então eu vou colocar e mandar pra ela provar é, Tem uma outra capa pra fazer Na verdade eu tenho uma caderneta pra fazer tem uma outra caderneta pra fazer a capa Ainda aí é a parte interna Porque a cliente escolheu é, Quando a cliente escolhe fazer com algo Que é da vivência da criança Elas sempre, ela sempre me mandam aí é, Tipo, eu criei uma, esses dias que era com foto, que eu vou laminar, que a cliente também me pediu vários detalhes, assim, que eu tô... Senhor, me abençoa pra dar certo, porque ela pediu com holográfico, só que ela não quer holográfico na capa inteira, ela só quer em alguns detalhes, sabe? Então eu tô aqui estudando como que eu vou fazer esse biopi holográfico localizado, se der certo eu conto para vocês, lógico se der errado ah, também eu conto para vocês. É... Então quando elas me pedem algo assim bem específico demora um pouquinho mais porque tem o processo de criação, né? Então é isso, tem essas capas para mandar, tem outra contracapa que eu sugeri que haveria uma mensagem na contracapa da moça e eu vou, é, como ela não me mandou a mensagem que ela queria, eu vou mandar uma mensagem. Vou escolher uma mensagem e vou mandar pra ela pra ver se ela prova. É, e também tem um outro. Outro. É uma agenda, mas que é tipo um plano pra fazer também, pra iniciar. Gente, é muita coisa. Eu tô super atrasada, super atrasada. É, esse processo que deu aí nos erros das minhas capas me atrasou muito, muito, muito. Eu tô super preocupada, sabe? Assim, agora pra terminar tudo Pra poder entregar Eu não gosto de ser atrasada Eu não gosto de me atrasar, sabe? Isso me, me, me, me consome, na verdade E tá hoje, tá um friozinho aqui eu tomei, assim, porque tomei vacina da gripe no instante Então, é, a gente fica meio alesa, né? É, deixa eu mostrar pra vocês o arquivo do Pequeno Príncipe que ficou, gente, a coisa mais fofa dessa vida. Olha que coisa mais delicada, gente. Tá? Fiz ele pelo Corel. É, ela escolheu esse pequeno príncipe aqui de costas. Ele vai ser o mesmo que eu vou colocar na capa também, tá? E ela que me mandou essa mensagem aqui. Tá? O essencial é visível aos olhos. Não. É assim mesmo? O essencial é invisível. <risos> na verdade. O essencial é invisível aos olhos. Tá? Então tá aqui a capa 1 um e 2 é, Falta eu fazer o início Mas também vai ser bem minimalista E esse daqui é... é... É, o mesmo Esse daqui é o da psicologia Que eu tô terminando de editar, tá? Então tá assim, ó, e agendamentos Então tá errado, a página certa é essa Quer ver? Nossa, cadê a página que eu coloquei? Agendamentos. A página é editada. Ah, tá ali, gente. Porque eu já fiz as correções, tá? Então, aqui tá. É agendamentos. Aí tem o planner semanal. Deixa eu ir passando aqui pra vocês verem. plano mensal. Aí tem contas fixas, cartão de crédito. Controle mensal, agendamentos. Essa página de agendamento está igual a outra. Não, aqui é agendamento prontório. Aí, ah, a ficha de anamnese tá para psicologia, é, o plano financeiro, as páginas financeiras, plano de sessão e o planejamento diário, tá? São 19 páginas, gente. Ainda vou organizar tudo isso aqui para colocar as margens para impressão, tá? E falta... É, ela pediu para remover esses cactos, que elas que não tem muito a ver com... A, o perfil dela, né? Então, ela já me mandou as imagens que ela que ela quer. Então, eu vou começar a trabalhar nesse arquivo. E o diário de emoções, gente, tá aqui. Aí tem uma página dedicada para os pais, tá? É esse arquivo que eu comprei lá no Elo 7, tá bom? Aí tem aqui, ó, Este diário pertence a... Deixa eu diminuir. Aí pronto, vem assim... É, acontecer algo de especial no seu dia, seja bom ou ruim. Aí tem aqui as páginas para você colocar o que foi, como você se sentiu. Pode me dizer o que você. É, pode me dizer porque você se sentiu assim, tá? Então é frente e verso. Então no verso tem como você manifestou o que sentiu, por exemplo, se. Era alegria, soltou um grito, é, se foi ruim, se era raiva, bateu algo, em algo ou em alguém, se era tristeza, chorou, sabe? Essa, essa emoção ajudou na situação, o que fazer? O que você pode fazer para mantê-la ou para mudá-la e se sentir melhor? Então, sabe? É, tem tudo isso aqui, eu ainda vou ver se ela vai querer com essa ilustre dessa menina. Se ela vai querer remover alguma coisa, que eu provavelmente eu vou remover esses emojis, tá? Essa mensagem aqui eu vou deixar, mas esses emojis eu vou tirar porque, né, não achei tão interessante assim. E, enfim, é isso que tem pra agora. Terminei os projetos da semana Tá aqui Caderno de anotação Do Pequeno Príncipe mostrar pra vocês como ele ficou, tá? Coloquei chaveiro, pastel, Régua Bolso Com mensagens, tá? Os dados pessoais Também Coloquei aqui, tá? Pra personalizar com o Pequeno Príncipe A página do verso Também pra ela Aqui o início e aqui começam as páginas de anotações, tá? Todas iguais. Ficou muito fofo esse caderno. Amei fazer. Serviu muito de aprendizado também. E olha que lindeza essa capa com BOPP fosco. Gente, eu estou muito mais apaixonada pelo fosco do que pelo brilho. E até mesmo do que o holográfico, sabe? Dá um efeito muito, muito lindo na peça. Então esse aqui também já ficou pronto. Só que eu não vou entregar ainda porque tem outro é, que vai junto com essa encomenda. Já tenho pronto aqui também pra entregar. Esta encomenda é super fofa, caderno de anotações. Com o tema cactus. Tá? Aqui. Ele também é todo no BOP fosco. Tá? e a peça muito rica, muito rica mesmo, então tá aqui, reguinha, dados pessoais, os componentes, que eu coloco de brinde e as páginas, que são todas assim, é, muito fofo também, a outra capa dele é assim, tá aqui, mais uma peça pronta, um muito especial a dona é muito especial tá então já tá aqui na sacolinha pronta para ser entregue ah, tem essa agenda também só que eu não vou mostrar a capa pra vocês porque é com foto tá ela né porque a gente já tá em julho então ela começa do mês de julho tá e vai até junho do ano que vem. Maio. Tá? Então ela vai desse mês, tá? Que é o mês vigente. E termina no mês de junho do próximo ano. E outra super novidade. Aqui é o caderninho de lista de compras. Ó. Eita! Tá bem... 50 compras, tá? Então tem aqui a lista de compras vai, vai E aqui tem né, que é a página, o verso Que é onde tem o espaço pra você colocar anotações Data da compra, o valor, tá? O pagamento E algumas notas que você queira colocar Então esse aqui também é mais uma novidade aqui Ele também tá com B.O.P.P. Fosco, tá? Porque eu tô apaixonada pelo fosco Agora eu quero tudo em fosco e foi essa a nossa rotina de encomenda. Vou encerrar esse vlog por aqui e iniciar um novo, tá? Então, um super beijo pra todo mundo. Se você gosta de vlogs, assim, é só você deixar aí nos comentários o que vocês querem que eu traga de mais novidades aí pra vocês e o que vocês querem que eu traga de dica também, tá bom? O que vocês querem saber que ficou de curiosidade aí desse vlogão. Beijos e até o próximo vídeo.